Quando eu nasci, Deus olhou pra mim, viu essa cara, esse meu jeito, falou Isso não vai dar certo. R$ <risos> 1.530,20. Opa, até que não foi mal, não. Não, isso é o que você tá me devendo. Pela quebradeira que teve aqui na última briga. Ah! Meses sem pagar a pensão do filho? Agora é isso. Caso o pai continue na de frente com a pensão, haverá de arcar com as consequências do artigo 733. Traduz. Se você não pagar, vai pra cadeia. O Canal Total procura pelo melhor trio de comédia do Brasil. E o grupo vencedor receberá o um prêmio de um milhão de reais. É de Lima, cara. Quer que eu monte um grupo com você? É ah! ah, ah, ah. uh. então, uma ideia boa pra você. Pega teu ego, divide por três e faz sozinho. Uh. Oh, calma, calma. Fica aqui. Tu calma. és o meu senhor. Não, calma aí. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Sérgio malandro, por tá muito... Não, oh, esse aí é, aí, aí, Por que, que o tomate atravessou a rua? Hum. Hum. Então começa a rir. Próximo. Meu nome é Sara. Sara toca fundo. Uma vez o ladrão roubou todos os meus cartões, meu pai nem cancelou. Acho que é porque o ladrão gastava menos. Você ah. vai ser a é nossa cinegrafista. Uhum. Eu tava fazendo teatro, né, com duas amigas. Uma era chocolate traque Que merda! Só que comer chocolate é uma merda, né? Não, que merda é essa piada aí? Ah. Eu nasci pra ser um ator dramático, Ed. Ah, Corta. desculpa, Emílio. O que, que você quer que eu sinta? Sente nada que é bom. Você é um gênio, do amor. E não tem pra Paulo Gustavo de nem por chá. Você pegou a mulher do pastor? Não, não, não, você não lembra não. dele. Não lembra dele? A Zambuja Antunes, que não, matou a mulher com a faca. Famoso, é ele! Louco, Michael. Não, não, tá regenerado, tá em Deus. Gente, Satanás! No caso, hoje o pastor tá com pouca fé. Vambora. Não, não. Com vocês, os espetaculares! Bom dia, Sara! Ed, o que, que é isso? Moico!